Está chegando Sabino, prefeito, por uma Ribeirão mais saudável. Sabino nos bairros. Sabino foi ao centro de Ribeirão ouvir os moradores, conhecer os problemas e apresentar propostas. O Problema que eu tenho que eu uso todo dia, já eu sempre usei o transporte público, né? Eu tenho que pegar três conduções, que é duas, né, de onde eu moro do Ipiranga até aqui no centro, pegar outro e nunca bate o horário da van de muitos anos para cá a van sempre, sempre vem diminuindo o horário quer dizer de, era de era de 15 em 15 minutos agora está aumentando até uma hora a van então eu, eu, eu demoro até duas três horas para me chegar em casa e eu já liguei na Transep manda carta e até hoje para nós para mim eu nunca vi melhora nós vamos fazer a toda essa esquematização de controle do trânsito, vamos ter que fazer uma revisão das linhas e vamos instituir linhas circulares, que o Ribeirão não tem. Evidentemente que as linhas circulares, além de facilitar essa mobilidade, com segurança a gente vai propiciar um, uma facilidade de acesso das pessoas nos, aos seus lugares, ao seu lugar de trabalho. Vamos fazer, vamos construir, vamos buscar o dinheiro que, que o, o governo Lula pode oferecer com muita facilidade no, no projeto Pro Transporte, e, que seguramente, nós vamos melhorar o trânsito de Ribeirão Preto. A Ribeirão tranquila do interior cresceu. Vive agora um ritmo agitado, típico das cidades grandes. Infelizmente, nada foi feito para que o transporte coletivo acompanhasse esse crescimento. A cidade cresceu, a população aumentou, mas muita coisa deixou de ser feita para a Ribeirão se adaptar aos novos tempos. A questão do transporte coletivo é um dos problemas mais graves da cidade. Nós temos que conviver com ônibus lotados, atrasos, falta de transporte em diversas áreas. As reclamações se multiplicam e nada tem sido feito para mudar essa situação. Transporte coletivo é péssimo, Ribeirão. É um serviço público que é pago, não é barato, mas não funciona bem. Não funciona mesmo. Está horrível. Às vezes demora muito tempo. Demora muito grande, normalmente sempre passam juntos e a gente fica muito tempo no ponto de ônibus. Você perde um ônibus você não tem recurso mais nenhum, né? Cabino tem propostas sérias e eficientes para enfrentar o problema do transporte coletivo e do trânsito em Ribeirão. Criação de faixas exclusivas para ônibus. Aumento do número de linhas e de ônibus nos bairros. Implantação de semáforos inteligentes nas principais avenidas e cruzamentos. Construção de terminais de ônibus nas quatro regiões da cidade. Com a oferta de serviços públicos essenciais, como pagamentos de contas de água e luz criação de uma central de controle de tráfego informatizada. Sabino vai criar o Conselho dos Usuários, que será ouvido sobre medidas para o transporte e também na definição das tarifas. Nós do PT já criamos o Sistema Leve Trás e vamos ter outros projetos ainda melhores para o transporte público e o trânsito de Ribeirão. Como vocês veem, são propostas sérias e eficientes. E elas podem se tornar realidade mais facilmente ainda com a ajuda do programa pró-transporte do governo Lula, que já está dando resultados positivos em outras cidades do Brasil. Dar solução para os problemas do transporte coletivo e do trânsito é fazer de Ribeirão uma cidade mais saudável. A importância de Lula e Sabino juntos para Ribeirão Preto é que teremos mais facilidade de verbas, inclusive verbas federais, para a nossa cidade. Lula sempre foi nosso parceiro. E com Sabino Preto não é diferente. Lula, o presidente aprovado por 64% dos brasileiros tem candidato a prefeito em Ribeirão. É Sabino, o mais experiente, o mais preparado. Vote Sabino 13, o candidato do Lula. Sá de salto à frente à frente o nosso destino. Que te de Sabino pra Ribeirão avançar. É sade saco de a poeira, sabe de saber o caminho, sai de saúde em primeiro lugar. Sá de salto, à frente e à frente, o nosso destino que disque é sabe, Sabino pra Ribeirão avançar. Vai lá, Sabino, trabalhar pro Ribeirão.